Para vocês o que é igualdade de género? Quer é vermos a, tanto o homem como a mulher de igual forma? Tanto um como o outro podem fazer exatamente os mesmos, as mesmas atividades. Se uma mulher quer ser tratada como um homem, tem que ser igualdade de género. É. Mas também não podem só dizer que, imagina, se a mulher agredir primeiro o homem e defender-se, eu acho que depois de começar com a palavra de ah, igualdade de género, é pá, está correto. Ela deu o primeiro toque, se quer ser tratada como de igual e está. Tudo o que os homens fazem, as mulheres também podem. se ir a casa, de banho e nos urinóis, mas... Não é? é de ambos os sexos terem as mesmas oportunidades. Uh, e não... Que há uns tempos era o homem que tinha mais... Uh, como é que eu ia dizer? Entrava já sempre com um avanço, mas agora com os, as revoluções feministas, já, não, já foi tudo, digo uma igualdade, e mas, que, igualdade mas... mas que depois com tanta revolução acaba, vai com, daqui a uns tempos vai acabar para ver o contrário, que é tadinha das meninas, tadinha das mulheres, que têm menos direitos e então passam à frente e por isso nunca vai haver uma igualdade, vai, ter, vai sempre haver uns, um sexo mais à frente que o outro, essa é só a minha opinião. Acham que no nosso país... é. Sim, está-se a ver cada vez mais, mas ainda há muitíssimo preconceito. Sim, por, por exemplo, nas praias, como na de Salvador, que nós somos as duas, vimos isso muitas vezes. Se era um rapaz que estava ao nosso lado, das pessoas nos mais. Se calhar, se for, se for eu falar com aquela pessoa e dizer não fazer aquilo, aquela pessoa fica: Ah, está bem. É uma rapariga. Eu tenho, eu tenho que pedir a outro colega, que é rapaz, para ir. E ele já tá Peço desculpa. Eu não estou muito por dentro desse assunto, mas eu acho que sim. Uh, pelo menos nas escolas isso é tudo muito falado. Uh, por exemplo, se irmos à rua ficamos muito, com muito mais medo ser mulheres do que homens à noite. Uh, acho que as mulheres deviam se juntar para tentar fazer a diferença, muitas já fazem, mas mais pessoas. Salários está, está em princípio está tudo. Em princípio, se é, houver é alguma tudo. exceção, mas em é princípio mesmo... um homem recebe -se. o mesmo trabalho, a mulher também deve receber. As raparigas que andam com vários rapazes são vistas de uma forma, os homens que andam com várias raparigas são vistas de outra, mas elas têm vantagens, a gente também tem outras, pronto, está Isso não dá a fazer. Basicamente os bares é, se fores rapariga entras e tens tudo pago. Se for o homem é entrar no bar tens de pagar, tens de fazer isto aquilo, tens de... A rapariga pode estar vestida de qualquer maneira, mas entras, já o rapaz não. É uma coisa tem uma beca. Sentes que a sociedade está a prosticar em relação às mulheres? Não. Não, isso não. Então há é igual, então é igualdade. Ah, tipo, em vez de terem outro pensamento, pensar que uma mulher não é só para fazer amor, mas sim para aprender também, então é uma pessoa, se for preciso, ela saber mais do que tu, se formos a ver, não é só para o uso de, de ser, pronto, de love, para criar lhe love. Não, isso é Martin, é deixar elas entrar, eles vão, eles vão atrás, isso é Martin, está bem feito. Sim, que é Guita já. <risos> está bem feito, é Martin. Vou deixar de ser teu amigo depois disto. Vais, por favor. <risos> Está-se bem. Está igual. Eu, está, igual não está, porque há sempre estaria-me a contradizer, mas ah, acho que depende muito, se houver, na minha opinião, numa empresa, se tiver o, o chefe for homem, depois também depende da mentalidade de cada um, depende dos trabalhadores, vai sempre depender, num, num, num, não se consegue dizer que há um sexo tem mais, tem, tem um avanço em relação ao outro, vai sempre depender. Concordo os homens têm mais direito, até porque a maneira como, como a sociedade nos encara, uh, por exemplo, no que toca a relacionamentos, o homem tem mais direito a ter relacionamentos mais abertos do que a mulher. Na maneira como, como o homem se pode vestir, ninguém, ninguém julga o homem pela, pela roupa que, que traz no corpo, enquanto a mulher pode ser mais facilmente julgada. Uh, a prova também existe desigualdade é que em grande parte das empresas os quadros de gestão de topo são homens em vez de mulheres. Uh, o homem, uh, por exemplo, tem menos responsabilidades perante a família socialmente do que a mulher, porque a mulher quando acaba o trabalho tem de tomar conta dos filhos e assim, ainda está muito enraizado esse lado mais de estado novo na nossa sociedade, em que a mulher acaba de trabalhar e depois tem de tomar conta da família, enquanto o homem tem mais liberdade para viver a sua vida. A mulher se, se sofrer de violência doméstica rapidamente há uma, uma ação policial ou judicial ou o que quer que seja, o um homem se sofrer. Uh, não é levado a sério porque até mesmo pode ser julgado. Imagina-se a posição de um homem chegar a uma esquadra da polícia a dizer que a mulher lhe bateu. Não é tão levado a sério quanto uma mulher. Portanto, essa é a discrepância no outro lado da balança que eu acho que existe. Eu acho que existe um, igualdade de género, igualdade salarial uh, também mais ou menos. E acho que existe uma grande agenda por trás a promover o feminismo, que é um tema que já vem desde os anos 70. E, e é, em grande parte, também promovido uh, um bocado pelas elites e pelo mainstream media uh, para causar uma divisão na sociedade uh, e, desde que houve a emancipação da mulher, é claro que é uma coisa que tinha que haver, uh, porque antes não, não existia igualdade de género e ainda bem que nesse aspecto agora já existe, mas em certos, certos aspectos continua a ser promovido e eu vejo algumas manifestações feministas e eu acho que, epá, muitas vezes é um bocado sem sentido. Tipo, vemos especialmente na América e noutros países europeus, tipo, aquelas cenas com vaginas e não sei o quê. Epá, eu acho que isso é completamente ridículo, é, é a minha opinião. A nível salarial e a nível de emprego, Muitas vezes é passada a imagem de que a mulher tem que fazer trabalhos domésticos e não sei o que eu acho que isso é completamente retrógrado e que as pessoas da nossa idade uh, estão muito mais no mundo já de divisão de tarefas e de... porque é lógico é o justo e acho que já fomos um bocado educados nesse sentido. E acho que a nível de trabalhos, de que os homens também são obrigados, entre aspas, a fazer trabalhos muito mais pesados, tipo gente género, aqui nesta zona do país... Os homens fazem trabalhos tipo de metalúrgicos, de, de obras e trabalhos físicos agrícolas, etc. E pronto, e as mulheres às vezes fazem outros trabalhos tipo mais de atendimento ao público, etc. Que é uma cena mais neutral.